Estás desculpado. Desculpa, desculpa -se, eu não sou sobredotado dos jogos como tu, está bem? Eu não sou sobredotado dos jogos. Ué, não, és nu, te dói. Porquê estás na operação Exodus outra vez? Então? Não é? Isto é a missão é. errada? Esta é a primeira, acho eu. <risos> Ainda bem que davas com tanta pressa para meter as patas <risos> <risos> bom trabalho. Uh -huh. É muito bonito no, no ecrã de loading, tem 60 fps, mas assim que o jogo começa, corta para metade. Old crowd, 12 bananas. E então, Rudy, queres que eu te explique a matéria de redes que tu estudaste? Não. Se quiseres, Desculpa. aquilo é mesmo emocionante. Eu gosto tanto Vamos, vamos poupar-me esse derrame cerebral, que é a matéria de redes. Eu gosto tanto daquilo que eu até ainda não parei de jogar contigo hoje. <risos> Que eu devia estar a estudar não, sabes tudo, ou? não é, é assim, eu, eu sei aquilo por alto Estás a ver, só que aquilo é daqueles testes Que podes levar uma calculadora gráfica Então basicamente eu estou aqui a fazer as notas daquilo que acho importante né? E eu sei que vou... Para a calculadora. Exatamente, vou meter essa abertura na calculadora Snake 66, é mission go! Snake 66, é mission go! Let's go boys! Is on sight. On Let's right. do it! Move fast, under your targets, we need them alive! You ready? Ó oh, David, vamos fazer isto como deve ser, pode ser. Bora! Vou variar. Então não, vá, tô... tecla para me agachar é o X. Então vá, eu trato do da esquerda. Calma, deixa. me bater água, podes. Um, dois, três. Bom trabalho. Pode mandar headshot. É Estou. Eu também, mas não, o teu não apareceu. Estou a mandar Nextshot. É, calma, calma! Oh, Eu já percebi sim, sim. a gente... A gente não pode mandar tiros à parede, puto. Ah! Ah! Ah! Então agora temos de nos matar todos de rápido, né? Ainda ah. <risos> me da frente daqui! Não, não, eu quero que fique registado tu a mandares meter de caçadeira. Baixa-te a Baixa. Eu baixei, man, what the fuck. Eu acho que espera de ver o gajo voar à minha frente. Não, eu hesitei que eu estava com medo de não te baixar se eu te arrebocasse a cabeça Não, eu baixei o output Quer quero entrar aqui Não podes Por que é que eu não posso entrar? Vamos buscar uma arma, buscar uma arma. <risos> Sério, David David, vamos ir para a rua. Estou a chegar. Ai, ok. Isto mandou-me para fora do carro. Acho que este jogo não é assim tão estúpido. Onde está a minha SVD? Aqui. Agora quero RPG! Contact! Às 12 horas, puto! São 4 tarde, mas o contacto foi às 12 horas! Ou seja, é à frente. Eu sei, tu sabe. Ok, vá. Vamos lá começar a jogar a sério. Eu mandarei antes. Já que estou a gravar, mais vale mostrar que sou bom, né? é? que... que tu avitei a perninha de fora ou assim? Oh, está aqui Por acaso não te mandei nenhum tiro! Estás a nada, isso Não, pois não! Não! Para quê, né? Uma outra que joga de Warrior sem usar o. <risos> o Urex! <heroico>, né? <risos> <risos> Isto não faz dano, para que é que eu preciso disto, na vai? Isto só me gasta, só me gasta raids. E yeah, pá, pá, eu faço dano com ataques bancos. <risos> o que era é raids é para guardar, não é para usar? <risos> Pronto, pro para Warrior. Primeiro andar. Down. Está aqui um gajo. A Estava a ver se funcionava Ah, faz isso sempre a apontar para um aliado Estava a se isto fazia dano Vá, tu limpas os que estão no chão e limpas os estão nas varandas O que é que eles vão aparecer? E é mesmo, a, mesmo à tua frente Mesmo à frente, pô, no jeito que está agora virado Estás fixe? Eu acho que os matamos todos Já é melhor! Não, eu vou lá! Tu vais lá, tens a certeza! <risos> Set a charge on that game. Ok, eu te covo! Posso? Posso! Estou no carro a matar a merda! Ai, está tá ali a gemma! Aqui eu vou novamente, normal Estás a apontar para lá? Estou Mas sei nem é que já há bocado mataste este gajo WTF A frente A frente onde? É, é tudo em mim! Mata tudo o que se mexe! Vem lá, move! Mas, oh, Estou aqui em que estava o carro Fiquei sem munições Fiz uma, uma emolcreita atrás de ti ai Calma não, não tenho de recarregar é só isso Bem, acho que já está tudo morto Não? Não está? Este é, lá claro, não está... Estou no telhado. Estou no telhado. Estou no sniper. Fui. É isto? É. O nosso go, extraction talent. Ele vai ter de cheiro. Ou não? Não sei. Secure extraction coin. Então mas é. Ele diz assim: get to Ele, the hell. Aqui, teve o extraction coin, like on. ah. ok. Onde? Ah. Ah, please, just shot you! I should do we Get to the We have secured the VIP! Shut up! <laughs> <laughs> Finally! <laughs> uh, yes. GG! Okay, shhay! Já sabemos que eles... Onde é que estão... Onde é que eles entram? Por aqui. Por ali. Onde eu vi que lhe Puto, já estão é. merdas a explodir, puto. Ah, Talvez eles já estou completamente a sor, aqui escondido a um canto. A tentar spotar cenas random. Olha, isto foi a granada que me aventou na cara ao bocado. Olha que eles têm lanternas para a gente os ver bem. Ali. Putão bateres de lado man! Armada! Putão gajos do outro lado do, do, do no outro prédio a mandar-nos tiros! Meu. Então agacham, agacha! Está um gajo à tua prédio! O quero é Val, onde é que está a Val? Tá está tá aqui! Oh merda! <risos> é o é para abrir essa porta? É. Yeah. É? Take position, another door. Shit! <risos> Shit! Queria mandar uma facada, mas mandei uma granada. Oh, e tu? Homem ali, tocando! Tocando! Eu... Entra Pronto <risos> claro, tens uma noção de progressão tática lixada, é salta lá para baixo. É aqui a passagem. Ah ok. a minha tática falhou. Putou chato de cara. É, Está um atrás do do ah, do bom. lixo lá embaixo baixo. O é Acho que te acertei tudo. Olha, olha! que é? Entra! Ah, <risos> ah, yeah. try, try, try. Não! Espera, não estou a perceber por onde é que a Ah, deve ser... ok. Tá. O portal desaparece, logicamente. E eu tenho que dar calor lá por fora, não né? Não sei. Uou. Ai oh puta, é isso, eu puta que eu me enchei o cazuão. Ah puta, por que é que tava tá a dar rap? Oh yeah, rap olhada aí. Uh. Fácil.